você morador da cidade de Novo Hamburgo RS hoje eu estou aqui na sua cidade sua querida cidade de Novo Hamburgo aqui no Vale dos Sinos e eu quero te mostrar uma cobertura que tá com um ótimo preço uma cobertura duplex de 130 metros privativos 152 metros de área total são três dormitórios originais transformado em dois, uma cobertura duplex, piso porcelanato, rebaixamento em gesso, a gente vai ver detalhe por detalhe Acabei de entrar nela aqui, gente, ó, e olha só, aqui a minha esquerda é a cozinha do imóvel, tá? Uma cozinha espaçosa, integrada com área de serviço, aqui a gente tem um piso que imita um marrom imperador, né? Olha que legal esse piso aqui, gente, ó, a cozinha toda ela é revestida em azulejo branco, tá? Olha só, toda revestida aqui tem uma porta de correr para cá aqui originalmente é outra porta era uma área era uma dependência vamos dizer assim né foi transformado em área de serviço grande ficou bem espaçosa e aqui seria o banheiro de serviço ó, foi transformado numa dispensa mas tudo isso dá para voltar à originalidade e você aproveitar olha que vista linda que a gente tem aqui gente ó rua pedra adams filho ali é a praça do calçado o edifício fica na frente do cachorrasco, tá, gente? O valor de condomínio é bem baixo, tá? 300 reais por mês. Uh, e ele tem um box de estacionamento também, tá, gente? Deixa eu te falar do valor: 480 mil reais esse belo imóvel não se encontra aqui no centro. Um imóvel desse tamanho, por esse preço que eu vou te mostrar. Aqui, sala de estar, rebaixada em gesso, uma sala bem grande, tá, gente? Espaçosa aqui, ó. Lembrando que nós estamos no imóvel Ele é uma cobertura duplex Eu vou te mostrar a parte de cima Que pra mim é mais bonita Ó, todo rebaixamento em gesso, com sanca Já tem espera para LED, tá gente? Ali uh, Aqui, gente, ó Deixa eu te mostrar Deixa eu abrir aqui, ó, ó Aberturas em alumínio com vidro Todas as aberturas já tem tela aqui, gente, ó Se você que tem criança Então você pode ficar tranquilo Aqui, aqui meu cara, ó a vista panorâmica do outro lado aqui então Da sala de estar, né? Do seu living E agora eu quero te mostrar dois dormitórios aqui embaixo E um banheiro social Olha só Então aqui virando aqui à minha esquerda Eu tenho um dormitório Que é bem grande, gente Ele tem até uma cama de casal Olha só, você ter uma ideia, tá? Abertura também de alumínio Puxa a veneziana se quiser Já tá com o ventilador esse daqui, tá? Aqui à minha direita, gente, ó Eu tenho o banheiro social aqui, aqui de baixo, né? Um espanheiro que serve para esses dois dormitórios. Rebaixamento em gesso, tem lâmpada de LED, chuveiro elétrico, tá gente? Aí, precisar. Box pronto de vidro já. E essa aqui é a suíte do casal, tá bom gente? Já com ar-condicionado, ela tem uma sacada integrada que foi ampliada aqui no apartamento. ó Foi tirada aqui essa abertura e foi ampliado, fechado aqui. Então ficou um belo dormitório de casal, um maravilhoso dormitório de casal. Sacada fechada, com cortina já, com veneziana já. Então, essa aqui é a suíte do casal, tá bom? Agora eu quero te mostrar a parte de cima. A melhor parte da casa, né? Do seu apartamento duplex, né? Você que sempre sonhou em estar por cima, tá aí a tua oportunidade, ó. Cobertura duplex de barbada no centro de Novo Hamburgo. Vamos lá conhecer? Vem cá. Aqui, gente, não tem nenhum cupim aqui, gente, ó. De madeira, mas tá bem cuidadinho aqui a família usava então como a sala da casa né desculpe a sala da casa então aqui seria a sala ou espaço gourmet uma tela para projetor aqui gente é só colocar já tem espera aqui também e olha olha esse terraço maravilhoso desculpe churrasqueira Olha que bacana essa churrasqueira, gente, ó. Prontinha aqui no terraço. Olha a vista que a gente tem aqui. Uma vista de 180 graus aqui para a cidade, gente, ó. Aqui embaixo é o cachurrasco. Ah, um detalhe, tá, gente? Esse edifício, ele sai tanto na Pedro Adams quanto na Avenida Aqui atrás. E essa avenida é a avenida do Bourbon Zafre, gente. Do shopping ali do, do mercado, bem pertinho da pé ali. E lembrando que o apartamento possui box, tá? Aqui seria a sala de jantar. Sala de estar aqui. Painel para, então, projetor de LED, gente, ó. 70, não, 120 polegadas. Mais um banheiro aqui. Um lindo banheirinho social. Ó, com box já. E aqui, gente, ó. Temos mais uma cozinha. E mais uma área de serviço. Ó, que virou uma segunda, uma subcozinha, né? Também. Ah, essas coisas que tem no apartamento ficam todas aqui, tá bom, gente? Não precisa você se preocupar se tem alguma coisa que você gostou e te serve. Fica no apartamento oportunidade única gente de 550 por 480 mil reais se você gostou chama aqui marca com a gente clica no botão aí e vem ver essa linda cobertura que tá com um ótimo preço aqui no Hamburgo, tá bom muito obrigado espero que você tenha gostado tenha passado uma boa impressão para você e que Deus te abençoe te dê saúde paz e prosperidade e se você gostou clica aqui, estamos aguardando seu contato, tá bom? Um abraço, gente. Até mais.